O frigorífico JBS de Juína deverá oferecer creche para os filhos das trabalhadoras que estejam amamentando. A empresa terá que pagar ainda R$ 500 mil reais por danos morais coletivos. A decisão foi determinada pela Vara do Trabalho de Juína após denúncia do Ministério Público do Trabalho. A lei determina a construção de creches em empresas com mais de 30 empregadas. O frigorífico possui hoje cerca de 90 trabalhadoras. Na decisão, o juiz Ediandro Martins explica que a mulher tem direito a dois descansos especiais de meia hora cada um para amamentar. Caso a empresa não cumpra as determinações, terá que pagar uma multa diária no valor de 20 mil reais. A decisão ainda cabe recurso.